Boa tarde, minhas amigas, meus amigos, meus colegas. Essa homenagem, para usar o um lugar comum, singela. Mas uma homenagem em que nós, como Tamaraty, ressaltamos a longa trajetória, a difícil trajetória das mulheres no serviço de uma cidade. Nada melhor do que homenagear primeiro. da alimentação política de Rosa o verbo não escrito e incondicional do ingresso da mulher no serviço exterior Maria José Ricardo Pérez uma pioneira no caminho que seguiu foi um caminho difícil, e continua sendo. preciso -se. da tradição é espantoso 1928. Em 1928 e 1954, as mulheres estavam proibidas de ingressar na margem. É espantoso. Até conversar agora com o Irlanda, sobre o interesse que haveria, não sei se já foi feito isso, o um estudo sobre as razões. Por quê? As razões políticas, as razões ideológicas, culturais, essa o um estudo sobre a poluição mas eu não sei se existe um da aqui sobre essa discriminação e faz pouco tempo vemos que no livro já tem cremos que escravos outrora têm a vida em tal modo país outrora era é dois anos antes agora né? essa outrora está muito próximo de nós talvez alguns atores lá que saíram, e que saíram, que Mas, é uma doutora que prossegue. Nós, eu gostaria de ter feito mais, quero dizer com vocês, com toda a sinceridade, que deve ser -se feito. Os argumentos de que a mulher deve ficar confinada à vida privada, como forma de privação da vida pública, é um argumento que não se conforma, mas que não tem mais vigência no mundo contemporâneo. A cultura democrática do mundo contemporâneo. E a luta, a outra discriminação e agora temos o poderamento da mulher, é uma das mais significativas e mais similatórias que possam existir. Nós temos aqui uma arte já em 2014, o ano, o ter sobre a capacidade que nós temos num um país em que 50% dos brasileiros se dizem afro-presidentes, você é aferido exatamente ao nível racial existe. E mais, esse comitê foi realizado em um país que nós temos todos, em um país que deve e constituímos também por iniciativa das mulheres, uma tensão que trabalha contra a discriminação, contra assédio moral, assédio sexual, todas as formas de discriminação que contaminam o movimento de trabalho, especialmente no movimento mulheres. Eu quero homenagear, homenageando a minha mulher, a menos as mulheres, mulheres que ingressam no nosso concurso, as mulheres que dirigem as chagas que são presentes na cabeça das agências internacionais, postulados importantes, cada vez mais numerosas as mulheres mais responsáveis. Quero dizer também que eu gostaria de ter que O tempo foi curto, para tanta ambição, Eu sou a feminista, a bola alérgica antes da um de desenvolver de um de de um de tudo aquilo que gostaria, mas eu sei que vocês organizaram um grupo de pressão importante e certamente haverá de influenciar a administração no que diz respeito a promoções, no que diz respeito à locação de postos, né? que há sempre nesses processos uma visão de gênero, a palavra que eu quero pronunciar, pronunciar, com muita convicção. Muito obrigado, amigas, felicidade da grande, espiritual, é ouvir essas palavras, porque eu sei que são sinceras, nós sentimos que são sinceras. Falta uma coisa, o anexo de hoje vai se chamar, a partir de hoje, Maria, José, Ricardo, que é o nome de todos aqui presentes, é uma época de celebração, efetivamente, e foi uma coincidência muito feliz nós termos o encerramento dessa placa nessa época festiva, de Natal, de expectativas para o ano novo e de expectativa para as mulheres, sempre, na minha opinião, em conjunto com o apoio dos homens. Nós temos que viver juntos, não tem porquê haver, eu sempre fui muito contra isso, é uma atitude segregacionista, nós temos que crescer, mas temos que crescer com o apoio dos nossos companheiros, dos nossos colegas, dos homens em geral, que é, alguns quais em muitas ocasiões temos dado, nos dado apoio, e se não fosse também esse apoio masculino que nós sabemos que é dominante, foi mais dominante ainda durante muito tempo, não chegaríamos é, também muito longe. Portanto, é unido as mãos, sempre trabalhar em conjunto, abrir o espaço que for necessário, mostrar o que somos capazes, mas é, sempre num espírito de cooperação e sem radicalismo. É, achei essa cerimônia uma, uma ocasião importantíssima para nós termos essa marcação de posição e me solidarizo com todos aqui. Muitíssimo obrigada, Feliz Natal a todos. Muito obrigada, ministro, por sua efetiva e demonstrada é, é, opção de favorecer o nosso trabalho aqui e nossas, nossas condições. Obrigada.